Ela foi composta baseada no tema bíblico da Ressurreição de Lázaro por Jesus. Tem pelo menos mais duas referências bíblicas e foi composta por Anderson Freire. Eu estou falando da música Ressuscita-me, interpretada por Aline Barros. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais, Nele a gente escolhe uma música e julga o arranjo instrumental, o arranjo vocal, a letra e o congregacional, que inclui a melodia, se a igreja consegue cantar, se está no tom legal. Nós damos notas nesses quesitos, e no final a gente tirou a média e essa é a nota que a música ganha. E a música que nós vamos analisar hoje é a música Ressuscita-me, interpretada por Aline Barros. Como de costume eu vou começar analisando a letra, eu vou lendo cada verso e vou dando as considerações e depois nós vamos avançando para cada quesito. Então a letra começa assim Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Até aqui parece que é Lázaro que está falando né? Como se ele estivesse num um lugar escuro né? Que ele não consegue ver ó, faz, que eu, faz tempo que eu não vejo a luz do dia Como se ele estivesse morto Mas como se ele estivesse falando né? O autor aqui fez uma coisa até legal né? Parecendo que é a gente falando, mas como se Lázaro também estivesse falando Mas não é Lázaro porque ele estava morto lá né? Mas como é baseado nesse tema de Lázaro né? Fica uma coisa aí de ah, duplo sentido, mas de dupla interpretação ali, né? Como se tivesse uma dualidade né? uma, uma pessoa falando, mas se referindo a outra também Aí a letra continua assim Lázaro ouviu a sua voz Aí é que nós achamos a referência que Jesus manda Lázaro sair Está em João 11, 43 e 44 Que diz assim e, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Eu acho que aqui é até um pleonasmo, né? Que é descer para cima, subir para baixo. Né? Eu acho que é isso. E, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. E o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aqui é como se ele tivesse mumificado. Né? Não sei se nessa época aqui, se o povo lá de Israel fazia... Mexia com mumificação, mas pelo jeito eles envolviam né, o defunto ali em um lenço. Era o costume da época, né? Não sei se tem a ver com o nome aí, né? O processo de mumificação não é uma coisa simples. Lá o pessoal talvez não tinha dinheiro. Só quem se fazia isso talvez eram os gregos, mas também só com faraós, né? Só gente que tinha grana, um rei, alguma coisa assim. Né? Não tinha uma pessoa comum lá, do, do, do de onde se morava lá, não tinha. Né? Só reis, uma pessoa muito importante. Eu creio, né? Eu acho que era assim porque deve ser um processo bem caro, porque não se faz num dia, né? um processo bem demorado. Então, aqui Lázaro viu sua voz, né? Aí Jesus falou, clamou com grande voz, né? Como se ele tivesse gritado para o morto lá ouvir, né? O morto não ia ele ouvir, né? Teria que acontecer algum milagre para ele começar a ouvir, para ele ressuscitar, né? O que aconteceu, o milagre ressuscitar. Quando Jesus gritou aí, Lázaro ressuscitou. Continua na letra. Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Né? Jesus mandou eles tirar a pedra para ele fazer o um milagre. nem né? precisava que Lázaro não ia conseguir empurrar aquela pedra, que devia ser uma pedra muito grande. Né? Se não me engano, aquilo era tipo um. Ai, não, sei, não sei se é mais é masborra, não. Era tipo um, um local, local que eles tinham que não era enterrado. Né? Era tipo uma, uma pedra, né? uma gruta que tinha uma, uma portinha pequena, não sei que tamanho que ele botava uma pedra ali para ninguém conseguir tirar e também o cheiro não saísse né, daquele lugar para fora ali onde as pessoas estavam Aí eles enterravam as pessoas nesses lugares assim e nesse local onde Lázaro estava creio que devia ter uma mesa, um lugar para ele deitar uma pedra né, e lá desenrolava o corpo do, do defunto quando Jesus gritou, né, ele veio para fora vamos supor, pulando né, ele, tava, ele veio andando porque ele não veio lá na Bíblia não diz que ele veio flutuando no ar não aconteceu nada. Deve ter, vindo, deve ter vindo pulando com os pezinhos juntos, assim, como um coelhinho e... Tiraram a pedra e a pouco eles tiraram as partes dele lá, né? E aqui diz que o defunto saiu, então ele veio andando ou pulando, né? mas supor que ele estaria com as pernas um pouco liberadas, né? É uma curiosidade aí do texto. E veio pulando, chegou na boca da, da gruta, por exemplo, assim, né? da caverninha ali. E as pessoas tiraram os as ataduras, né, os laçóis que estavam amarrados nele lá então é uma coisa né, interessante, que o texto diz aqui em 44 e o defunto saiu, hum, né, então ele veio sozinho aí continuando aqui, quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu aí a letra continua mestre, não há outro que possa fazer, né só Jesus poderia fazer aquele milagre aquilo que só o teu nome tem todo poder que é ressuscitar aí o, o defunto, né eu preciso tanto de um milagre que já não está se falando de Lázaro propriamente, mas como se uma pessoa estivesse falando para Jesus. Aí aqui já se diz como se tivesse uma pedra na minha vida. né? O coro diz assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome, que é uma associação em quando Jesus é, chamou Lázaro, né? ele sabia o nome de Lázaro chamou Lázaro. Mude a minha história. né? A ressuscitação aí mudaria a história de qualquer pessoa. Ressuscita meus sonhos. Uma comparação da meus né, sonhos perdidos, mortos. E Jesus te dá a condição de você é, realizar esses sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Poderia ser da ressuscitação, né, ou de alguma outra coisa. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. O autor aqui fez uma combinação né, da vida das pessoas com sonhos, com ressurreição, morte, né, milagre. Coisas né, muito, muito bem feitas essa... Coisa que ele compara a hora com o Lázaro, a hora com a vida de alguém. Né? Bem interessante. Depois a letra tem uma pontezinha aqui, que é Tu és a própria vida. Aí tem uma, uma referência aqui em João 11, 25 e 26. Está escrito assim, Disse-lhe Jesus, eu sou, res, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Cres tu isto? Aí a letra continua A força que é em mim Eu estou lendo os textos separados porque tem as referências bíblicas né? E parece que deu uma quebrada na letra Não é assim não Está tá, tá dizendo assim Tu és a própria vida, faz parte da ponte A força que é em mim Tu és o filho de Deus Nós temos uma outra referência aqui em Mateus 16, 13 a 26 Versículo 13 diz assim Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem... Os outros dizem que o filho do homem é. No versículo 14. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros Elias. E ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou. Aí no versículo 15. E vocês? Perguntou ele, né? Jesus perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Aí no 16. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí no 17. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Né? Ele recebeu uma revelação ali. Então ele tentou tu és o Filho de Deus. né? força que é em mim, tu és o Filho de Deus. Por isso que eu coloquei esse texto aqui. Continuando aqui. Que me ergue para vencer. Senhor, de tudo em mim já ouça sua voz. Né? Como se ele estivesse lá na caverna, né? se tivesse um comparativo aí de pessoa estar na caverna ou morta, né? Jesus chamar ela a ressuscitar e realizar os sonhos. Me chamando para viver, que né? seria a ressuscitação, e viver uma história de poder. Me chamando para viver uma história de poder. Então a letra aqui ela é bem interessante, que o autor, o né? Anderson Freire, fez uma combinação da ressuscitar Lázaro e ressuscitar os sonhos da gente, né? como se tivesse alguém também orando para Jesus, pedindo para fazer um milagre na vida dela. É, ressuscitar pode ser uma coisa, não ressuscitar em vida, ali, mas ressuscitar uns planos, da pessoa que estava morta. Né? E essa letra bem legal, né? as comparações aí, e eu vou dar a nota 10 para essa letra, muito boa, nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Essa música a Nini Barros interpreta muito bem, como qualquer música ela canta, mas essa música eu achei que faltou back vocal, tem partes de back vocal aqui na música, bem escondido. Né? Bem, assim, dá para perceber, né? Tem um coralzinho ali, mas muito fraco Eu Achei que poderia ter botado muito mais Back vocal, fizesse um arranjo muito mais legal ali Que daria para fazer a música né? a Música com tema bonito, tem uma melodia fácil aí Então um back vocal ficou faltando A interpretação da Aline basta está muito boa Ela canta muito bem Mas poderiam ter feito um back vocal um pouco melhor né? Poderiam ter um back vocal no corpo com muito mais força um pouco mais de volume na hora da mixagem ali para colocar as, pelo menos um back vocal mais alto acho que resolveria, mas deixaram muito baixo ouve sim, mas ele está bem escondido né? achei que deveria ter mais back vocal é, se não me engano acho que ela canta mais é no coro, né? o back vocal canta mais no coro e foi fraco, acho que poderia ter mais back vocal então para arranjo vocal eu vou dar a nota 9.6 agora nós vamos para o arranjo instrumental <música> Que ela tem um arranjo legal até Porque ela começa com o piano ali Fazer uma pequena inversão E a guitarra faz um solozinho ali Bem bonitinha. Tocando um pedacinho do tema né do coro né? Ressuscita-me Ficou muito bonita né? Não tem muitos efeitos no instrumental Tem umas inversões legais Efeitos não tem E tem um básico né? Baixo, teclado no piano Baixo, guitarra e o strings, normalmente se põe em músicas em estúdio, né? Para ficar preenchido, que é um instrumento muito importante. Praticamente 100% das músicas, pelo menos gospel, né, tem um strings ali. Se não tiver um string, tem uns pads, porque enche, né? Não deixa a música é, louca, né? E se deixar só poucos instrumentos, costuma na mixagem ela né, esconder um pouco ali. E às vezes até precisa por isso, de fazer isso quando a música tem muitos instrumentos, mas se a música tiver poucos instrumentos, um pad ou um strings faz toda a diferença. É, é uma coisa que não pode faltar numa música. Essa tem os strings, não percebi os pads. E ela começa num tom, depois acho que ela começa, ela está em tom de ré, depois ela vai para tom de Mi. Mas nessa música faltou um solo de guitarra. Apesar de ter o solo no começo, eu não contei com o solo porque é um solo de introdução. Né? Então um solo muito pequeno, bonito, bem tocado, mas é um solo pequeno. Não tem um solo específico de guitarra. Né? Faltou um solo de guitarra. Eu colocaria um solo de guitarra nessa música. A bateria também faz umas parteszinha lá que tem uma caixa um pouco diferente daquela caixa de bateria Uma caixa que deve ser eletrônica Com outro efeitozinho lá, que de vez em quando alterna bem, Ficou bem legal essa aí Deu uma diferença ali no instrumental, não ficar com aquela caixa é, só a caixa da bateria Não tem problema, que em música não tem A maioria das músicas não tem um efeito, mas dessa colocaram e ficou muito bom E como faltou um solo de guitarra para essa música, né Deveria ter botado um solo de guitarra aí Somente naquela parte que sobe de tom Ficaria legal ali, ela cantando um pedacinho. A Lini Barros, nos outros CD dela, ela fazia isso né, nos arranjos lá. Ela cantava um pedacinho com solo e a música passava, ela parava de cantar e o instrumental tocava, um solo de guitarra. Um instrumental, né? Com um solo de guitarra. E nessa, ela não fez. Parecia que ela ia fazer e não fez. E ficou sem solo de guitarra. E por não ter um solo de guitarra, eu vou dar a nota 9,6 para o arranjo instrumental. Agora nós vamos para o Congregacional Essa música ela está no tom de ré, depois ela sobe solo pra mim E como eu sempre digo, eu baseio a minha voz como a igreja, né? Eu não consigo cantar muito alto, em tons muito altos E a igreja normalmente também não consegue Eu consigo cantar, então ela está num tom ok, muito bom de cantar é, Normalmente na igreja, né, você vai cantar Às vezes o, o cantor que gravou a música lá, ele é profissionalzão, né? ele sabe, tem estudo Consegue é cantar notas altíssimas. Aí você vai cantar aquela música na igreja, ela está num tom tão alto que você tem que abaixar. Nessa música a gente não abaixou, não. A gente cantou ela há muito tempo quando ela foi lançada, né? e essa a gente não precisou de mudar o tom. Então ela está com um tom ok. E a melodia também é uma melodia fácil de cantar. Né? O Anderson Freire compõe sempre ótimas músicas. E o desafio de um compositor quando se compõe uma música nova é não fazer uma música com uma melodia parecida, né? que tem que ser diferente, que às vezes. O compositor tem uma mania, um, né? nós somos, temos a nossa personalidade e às vezes aquilo ali vai para outras músicas Mas o Anderson ele não tem isso não, mas você identifica que é a música dele né? Ele tem ótimas músicas, o que ele canta, o ou que outras pessoas cantam São ótimas músicas e todas uma diferente da outra. Né? No passado eu tinha umas músicas, não dele, mas de outros cantores Que tinham lá, de vez em quando tinha uma frasezinha que eu acho que era a marca do, do compositor né? Depois nunca mais vi isso, eu né? nem lembro mais que o compositor era, ele tinha. Hoje em dia eu não vejo muito isso. Eu acho que estou lembrado de ter uma música que tenha né, aquela frasezinha que tipo, como se fosse uma assinatura do compositor. Essas eu não vejo mais. E essa melodia ela é bem fácil de cantar, né? Ela tem as variações ali, mas nada que impeça que depois que você aprende né, a sua memória né, musical aí, aprende e fica bem fácil. Normalmente uma música, somente no. Cantor cristão, essas músicas que tem em nada, as pessoas nunca cantam a original né? Sempre põe aquela voltinha, porque tem a ver com é, como fala vivência de regional né Às vezes a pessoa tem aquele costume de fazer aquela voltinha ali E ela modifica do original e as pessoas cantam diferente Se ela for conferir lá na, na versão da partitura, está diferente Não há problema nisso, mas às vezes né, muda a, a melodia principal Quando o cantor canta, que ele canta as notas certinhas ali ele também põe a voz dele, né, o arranjo, o, a personalidade dele na, na melodia Mas se ele for o compositor não é problema, mas se for de outro né, ele acaba mudando um pouquinho Nada que atrapalhe, mas fica também um pouco chato né, você cantar aquela música Às vezes ela está meio é, como fala mecânica, né, meio plastificada ali Você dá uma voltinha, né, o cantor sempre faz isso, ele põe a personalidade vocal na música e acaba mudando um pouquinho, né? dado que varia muito. E essa melodia é, ela é bem fácil de cantar, é, qualquer um consegue assimilar, não tem muitas dificuldades. Então para o congregacional eu também vou dar nota 10. Agora lembrar você, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão inscrever-se para não deixar de receber os vídeos, dê o um like também, comenta no vídeo, dê sua nota se você não concorda com a minha. Se você puder também compartilhe com seus amigos, com os irmãos do grupo de louvor, com um seus grupos, WhatsApps aí, da sua família, dos seus conhecidos. Fala, ó, o pessoal, tem um rapaz ali que avalia a música ali. Ele fala um pouquinho das notas, né? E no final ele dá a média. Então, se você puder fazer isso, compartilhar com seus amigos, eu vou ficar agradecido. Antes da nota final, eu vou comentar um pouquinho sobre a música. A música é muito boa, né? eu gostei dela. Nós cantamos essa música muitas vezes na igreja. Hoje em dia a gente para um pouquinho de cantar, mas de vez em quando a gente volta a cantar de novo. É a música que não tem nenhuma palavra aí que vá alguma coisa da Bíblia? Não, não tem Tem música às vezes tem, né? Algumas coisinhas ali que a gente, eu costumo não gostar Essa não tem, então a música ok Canta-se em qualquer igreja E eu tenho certeza que você já cantou na sua igreja Se você não cantou, você já ouviu essa música Ela fez muito sucesso, ela tá num tema aí da Bíblia, né? Que fala sobre a história de Lázaro, a ressuscitação de Lázaro E é uma música aqui, ó, nota 10 Agora chegou a hora de dar a nota final depois de todos os nossos cálculos, nossas planilhas, né, altos cálculos, a nota final ficou em 9.80. Essa é a nota da música Ressuscita, interpretada por Aline Vargas. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Ela foi composta... Ela foi composta pelo... pelo... Agora chegou a hora de dar... Ela... Agora chegou a hora de dar a nota final, depois de todos os cálculos, agora chegou a hora de darmos a nota final, é isso aí pessoal, nos vemos no próximo vídeo e não deixe de se inscrever para você receber.